Oi pessoal, vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu vou mostrar para vocês um artigo. Esse artigo se chama High Performance Evolutionary Computation with Tensor Based Acceleration. Isto é, computação evolucionária de alta performance com aceleração baseada em tensores. E é escrito por Jonathan Klosko, que é o responsável pelo Livebook do LX, o criador do Livebook, não é só o responsável, outras pessoas trabalham com ele hoje em dia, é, Matheus Benek, Gregor Swixlow, Jacek Dadja e Wojciech Turek, esse aqui se não me engano é um professor dessa universidade aqui em Krakow, Krakow, na Polônia, a AGH, University of Science and Technology, Universidade de Ciência e Tecnologia, AGH, em Krakow, na Polônia. Então vamos para o resumo. Métodos de otimização, incluindo algoritmos evolucionários, precisam de precisam aumentar a eficiência para resolver problemas mais e mais complexos no período de tempo mais curto. Bem, de certa forma, qualquer coisa hoje em dia precisa <risos> resolver as... Precisa ser mais rápida, né? Dificilmente alguém chega para um sistema e diz Ah, eu quero que seja mais lento. Alguém falou isso, eu acho que foi o dono da Amazon. Além de... Tuning the structure... Sim, mas talvez o, o que eles queiram dizer é que... Isso aqui é, é mais relevante para esse tipo de problema, né? Problemas com algoritmos evolucionários. Além de fazer o tuning... Não sei como traduzir tuning. Melhorar a performance... Além de melhorar a performance da estrutura desses algoritmos, ou talvez além de melhorar a estrutura desses algoritmos e adaptá-los ao problema em questão, a melhor forma de acelerar a computação é introduzindo mais paralelismos. Mais paralelismo, seja no nível de hardware, usando aceleradores, ou no nível de arquitetura, usando nós múltiplos nós de computação ah uma coisa que eu que eu esqueci de falar aqui é que esse artigo foi publicado numa conferência bem importante chamada Genetic and Evolutionary Computation Conference é uma conferência com um bom h-index lá nas nas métricas do Google usando aceleradores uh, assim Neste artigo, nós... Isso aqui eu acho que é importante para quem está é, fazendo mestrado, doutorado, iniciação científica, tcc Veja, são cinco autores e eles escrevem nós. Eles não escrevem foi proposto nesse artigo, não. Nós propomos. Isso é o bom... É como se faz boa ciência. Nós propomos um método para expressar computações evolucionárias, baseadas no modelo de computacional de tensores. A abordagem apresentada permite aceleração de hardware cross-platform, em diferentes plataformas, em CPUs, GPI, G, GPUs e TPUs. Eu entendo muito pouco de hardware. Eu sei alguma coisa de... Assim, eu sei que... O LX, né? Ele tá usando, o Enex permite que você use GPU, mas eu não sei. É Graphics Processing Units, né? Eu acho que é uma, é uma unidade de processamento especializada para gráficos, e eu acho que TPU, será que TPU é pertensor? Não sei. Para validar o novo, o novo método, nós contribuímos, então nós oferecemos aqui um framework. Um arcabouço evolucionário, extensível, aberto, com suporte para a execução acelerada, distribuída em ambientes heterogêneos. Finalmente, nós de demonstramos os resultados dos testes conduzidos, que confirmam a eficiência da abordagem proposta, também em comparação com outros frameworks existentes. Então vejam, só por, por esse resumo aqui, dá para ver que eles fizeram o dever de casa, então eles propuseram alguma coisa, compararam com outros e demonstraram os resultados. Então, vai estar tudo aqui neste artigo. Então, aqui tem a introdução. Então, geralmente na introdução a gente faz o... Por exemplo, eu não sou uma pessoa dessa área, então, provavelmente, talvez seja até muito avançado para mim isso aqui. Mas, olha, aqui, a primeira pergunta que eu tive ali o que é o que é TPU. Então, aqui na introdução, eles falaram sobre, eles disseram que é TPU, será que eles falaram que é GPU antes? Vamos, vamos ler a introdução, né? Eu não garanto que eu vou conseguir ler todo o artigo, mas eu vou ler pelo menos a introdução. É um artigo de apenas, entre aspas, nove páginas, são nove páginas, é, em coluna dupla, que eu acho que geralmente é uma coisa que não ajuda muito para ler no computador, mas com a tela de tamanho razoável, estou aqui com a tela 19 polegadas, eu consigo ler. Então, vamos à leitura. Melhorar a eficiência dos algoritmos de otimização é um objetivo principal dos pesquisadores e praticantes trabalhando no domínio, é nesse domínio de algoritmos de otimização. Há presumivelmente duas abordagens principais nesta área ampla. Desenvolver algoritmos e melhorar a sua performance de execução. Então você tanto trabalha com novos algoritmos, cria novos algoritmos, quanto pega os algoritmos que já existem e melhora a, a, a performance deles. Aí eles estão dizendo aqui que a primeira abordagem, que é desenvolver novos algoritmos, recebe muito mais atenção devido à necessidade de investigar métodos dedicados a tipos específicos de problemas. A segunda abordagem, que pode fornecer resultados mais gerais, é o foco deste artigo. Então eles não vão fornecer criar um novo algoritmo, eles vão apenas tentar melhorar a performance de algoritmos que já existem. A história recente do desenvolvimento de hardware de computação fortemente influencia a pesquisa na performance de execução de algoritmos. As limitações das capacidades de computação de processadores únicos direcionaram o trabalho na direção de múltiplos núcleos, e múltiplos nós de computação trabalhando numa tarefa comum. Então, aquilo que para quem é da, da comunidade de LX já sabe, né, que tem aquele texto que o Valim, várias pessoas costumam falar, there's no free lunch, sobre a questão de você, hoje em dia, com os novos processadores, você precisa... Para melhorar o desempenho, ou você vai ter múltiplos núcleos, várias CPUs no mesmo processador, ou você tem vários computadores trabalhando numa mesma tarefa, para ter um melhor desempenho. E, obviamente, se você vai ter isso, você tem que ter um jeito de dividir bem as tarefas, de forma que não fique, por exemplo, ah, eu tenho oito núcleos, oito GPUs, mas só uma está trabalhando, o Valim fala isso, né? Ah, se eu estou fazendo uma coisa no meu computador... E eu vejo que eu tenho oito núcleos e só um está trabalhando, tem alguma coisa errada com, com esse programa que eu estou rodando aqui. Ele deveria estar tá dividindo a tarefa igualmente ou o mais igualmente possível entre os oito núcleos. Indo além de um processador, ir além de um processador de um único processador multicore, sim. Deixa eu ler a frase toda, depois eu tento traduzir. Going beyond a single multi-core processor in the domain of evolutionary computing poses a challenge due to the character of the computation. Ir além de um processador, que você pode ter um único computador com um único processador e esse processador ter vários núcleos. Isso no domínio da computação evolucionária. Ir além disso é um desafio devido ao carac a característica da computação. O ganho de performance pode ser desperdiçado pela comunicação repetitiva, intensiva e pela sincronização. Então, óbvio, se você vai ter vários computadores trabalhando no mesmo tarefa, eles vão ter que se comunicar e vai se perder tempo nessa comunicação entre os vários computadores. Continuando. O ganho... Ah, sim, já é repetido aqui. Um dos métodos bem-sucedidos para distribuir otimização evolucionária supõe o processamento paralelo de populações separadas. Então, ele cita aqui o 2 e o 9. Nunca ouvi falar desse artigo, também não, mas veja, já existe trabalho nessa linha, só que assume o processamento paralelo de populações separadas que, porém, impõe o problema da multipopulação. Não, impõe a abordagem da multipopulação. Não sei o que é, que é isso aqui. Nos anos recentes, a busca por performance de computação foca fortemente em usar aceleradores dedicados. No domínio de Machine Learning, o uso de GPGPUs. GPGPUs, está certo isso? Está certo, né? Não sei o que é. Que é. é interessante, eles, eles colocam GPGPU. Eles não explicam o que é, que é mas eles colocam um artigo. No domínio do Machine Learning, o uso de GPGPUs é bem estabelecido e considerado natural. Ah, eu, eu posso fazer isso aqui, né? Eu posso abrir aqui e perguntar para o Google o que é um GPGPU. Um dado processamento gráfico de propósito geral, General Purpose. Ok, então não é uma GPU para uma tarefa específica, é uma GPU de propósito geral. Mas eles podiam ter colocado aqui a sigla, né? Eu acho. É, não sei. Talvez o público aqui não, não precise disso. Uh, o uso uh, de GPGPUs é bem estabelecido e considerado natural. A comunidade de computação evolucionária também reconhece a possibilidade de melhorar a performance de algoritmos usando GPGPUs. Referência 18. Uma coisa que eu não gosto aqui é que eu não... Eu não tenho um botão aqui de back, de voltar. Onde é que eu tava aqui? O que será discutido em detalhe na próxima sessão? Então ele vai discutir esse uso da IGP GPUs. As abordagens existentes focam em expressar um algoritmo selecionado numa forma adequada para a execução numa GPU. Para o melhor do nosso conhecimento, há apenas uma ferramenta de propósito geral: o framework Xe. Ah, uma dica que eu posso dar para vocês aqui é assim: eu vou abrir uma outra aba e eu vou deixar aqui só nas referências. Então, ele falou da 15 aqui. 15. Esse, esse artigo aqui, 2010. O problema aqui é que eu não consigo... Tenho que sair. Sempre eu tenho que voltar para a tela cheia aqui. Que fornece meios para definir vários tipos de computações evolucionárias e, se tradui, e traduz seus elementos para execução baseada em GPU. Hum, então, já existe um framework antigo, já, você dá o algoritmo e ele traduz para execução baseada em GPU. Neste artigo, nós, lembrando aqui do nós, né, nós propomos uma abordagem diferente para o problema de computações evolucionárias, aceler... não, o problema de acelerar computações evolucionárias usando hardware moderno. Em vez de definir ou compilar os algoritmos para execução baseada em GPU, nós propomos expressar a computação numa forma baseada em tensores. Tensor é um tipo de vetor, né? Deixa eu ver se... What is a tensor? Tensor. In mathematics, a tensor is an algebraic, Object that describes a multilinear Relationship between Sets of algebraic objects Related to a factor space então, Podem ser Arrays Multidimensionais Mapas multilineares É um pouco mais Eu sempre via como arrays multidimensionais Mas é um pouco mais do que isso Então Onde é que a gente estava mesmo? Estava aqui, né? Nós propomos expressar a computação de uma forma baseada em tensores. Esta abstração permite a execução eficiente em diferentes tipos de aceleradores, incluindo GPUs e TPUs modernos. Que eu nem sabia que existiam TPUs. Vamos lá para o Google novamente. Quer que é um? Não é? P.U. The AI accelerator, I Do Google. Você pode comprar uma. Some models are commercially available. Pode. Mas eu acho que você pode usar também, pagando para Google, né? Quem souber melhor disso pode explicar aí embaixo nos comentários, mas eu realmente não conheço. Ah, também permite a otimização baixo nível de código para o hardware disponível, que aumenta a flexibilidade da solução. A abordagem baseada em sensores proposta, aqui nesse artigo, tem sido implementada na forma de um framework para computação evolucionária eficiente. O framework... Miau, <risos> lembra gato, né? Tem, ah, já que. Olha, eu acho que tem um, um desenho animado chamado Miau. Esse aqui. Vou deixar o link na, na descrição. Mas aqui é. Eu me lembro que. Eu assisti isso muitos anos atrás, olha, de 1981 curtinho, oito minutos, desenhado por Marcos Magalhães, É sobre um, um gato que... É, não vou dar spoiler, mas é um gato que quer beber uma coisa bem específica, bem interessante. Então, na verdade, o Meow Framework é um workbench, uma caixa de ferramentas, né? Eu, eu não lembro como é que se... O que é um workbench? Não, é uma mesa, né? É isso aqui, ó. é uma mesa de trabalho para você fazer uma mesa de oficina. Então, ele, ele faz otimização evolucionária multipopulação, MIAW Framework. Ele é implementado em LX, veja que isso aqui é considerado só um, um detalhe, está aqui no... Normalmente, quando você fala de uma linguagem de programação num artigo, você simplesmente coloca aqui o 1, e, quer dizer, uma nota de rodapé e o um link para o site da linguagem. Por quê? Porque hum, não é considerado um trabalho científico, né? É uma ferramenta que você usa, como você poderia estar usando o Excel, etc. Mas algumas, eu sei que tem algumas linguagens desenvolvidas por acadêmicos que eles dizem, olha, cita, Em vez de citar o site da linguagem, cita esse artigo aqui onde eu descrevo a linguagem. Tem gente que cita, ah, tem gente que cita um livro, né? Cita aquele livro Programming Elixir, do Dave Thomas, se você entrar lá no... No Google Scholar, e você buscar por Programming Elixir, de Thomas, olha, ele tem 41 citações, e algumas são de artigos que citam o livro para falar sobre a linguagem normal. Então, continuando. Então, é implementado em Elixir, é construído por cima de uma biblioteca numérica, que deve ser o NX que usa um compilador otimizador para álgebra linear. Este framework, o Miau, e aí a gente pode abrir aqui a página do Miau, e aí eu vejo um problema, né? Esse artigo está sendo publicado agora em 2022. Se isso aqui for um trabalho de longo prazo, talvez em alguns anos isso aqui esteja... Olha, começou em 2021, que foi provavelmente quando eles submeteram um artigo... Vamos ver aqui, ó, já tem issues aqui de 2021 mesmo. Uh, cadê o... contribuidores são só esses dois aqui. Então, olha, veja o... Daqueles cinco autores, só dois aparentemente colocaram a mão na massa. Ah, o... o... Veja aqui, ó, o... O comite mais recente foi de julho de 2022 março, fevereiro, não é algo muito ativo, mas a, a, a minha questão é que talvez, é, é que a gente não tenha, é, a data aqui do evento foi em julho de 2022, então isso quer dizer aqui que, é, essa aqui é a versão na época que aconteceu o congresso, mas é isso, também qualquer pessoa, se alguém quiser ver a versão da época que aconteceu o congresso, é só vir aqui e pegar, né? Mas eu, eu não sei se ele tem... Como é que fala? Branches. É, tem dois branches aqui. Aqui, eles falam aqui que é um trabalho em andamento, mesmo após a apresentação do artigo. Você pode definir o algoritmo num único script. Então, eles estão usando aqui o mix install, né? Então, esse aqui é um arquivo que você simplesmente roda. Será que eu consigo? Eu acho que não, né? Se eu fizer isso aqui, é, olha, eu preciso primeiro instalar. Ou será que isso é o que instala? O é que eu estou vendo aqui? Não, é, eu acho que isso aqui instala. Então, vamos ver qual é o nome do, do arquivo que eles chamam. Xs. Esse cachorro latindo aí. É só o computador reclamando. Então, criei o arquivo Xs e vou rodar é Talvez aqui não, não vá rodar nada, porque eu não tenho o GPU, nada. Esse aqui é um computador bem simples, um Core i5. Mas ah, você, você pode definir o algoritmo. Que algoritmo aqui? Não sei, não, não é minha área. Mas olha, ele está dizendo aqui, ó, vai, é para sair alguma coisa nessa linha. Aqui no meu não está, não mas você tem mais outros exemplos. Para iterar em diferentes versões, precisa... Ah, ó. Para iterar sobre diferentes versões do seu algoritmo numa, de uma forma mais interativa, nós recomendamos usar Livebook. Para uma introdução rápida, você pode... Olha que legal, então eles... Eles têm um Livebook aqui, prontinho para você brincar com ele. Eu tenho um Livebook, mas eu não lembro a senha. Deixa eu ver como é que tá aqui. Não, ele tá aqui ainda no negócio do download. Ah, beleza, ó. Eu posso simplesmente copiar esse link aqui, clicar em importar. Aí eu posso ficar avaliando as coisas. É. Vai demorar. Pelo jeito vai demorar. Então, continuando, vamos continuar a leitura. Mas o fato é: existe, o... eles citam o LX e citam a ferramenta. O framework, né? É construído por cima do. Um... Ah, eu falei que eu achava que isso aqui era feito usando NX. E está aqui o NX. O NX e o XLA. Então, ele de fato usa o NX e o XLA. Aproximar um pouco mais aqui, talvez ajude. Me ajude a entender, ajude vocês a uh, entenderem. Construído assim. Então, o framework fornece um conjunto de operadores pré-definidos e problemas junto com API de alto nível para definir novos problemas e algoritmos. Também apoia ou suporta a distribuição de computações entre vários aceleradores ou nós de computação é disponível como um software open source. Então, vamos ver como é que tá aqui, ó. Então, um packing ainda, e aqui... Ué, o que aconteceu? Engraçado. Eu só queria pegar aqui e rodar ó, isso aqui. Não, agora deu certo aqui. Não, não deu certo, não, está ainda baixando. Mas eu não queria voltar. Então, aqui um, novamente uma lição para quem estuda é, metodologia de pesquisa, está fazendo mestrado, doutorado, TCC. Seguinte, coloque as contribuições principais do seu artigo. Então, as principais contribuições do trabalho atual podem ser resumidas da seguinte forma. 1. Um, ah, é legal também quando itemiza, né? Coloca os númerozinhos. 1. Um, Propor um método para definir computações evolucionárias usando o modelo de tensores. 2. Implementar um framework de alta performance para computações evolucionárias. 3. Avaliar a abordagem baseada em tensores contra uh, os métodos base existentes, baseados em CPU e GPU. Veja, aqui eles não falam mais GP, GPU, só GPU. Quatro, fornecer para a comunidade de Alixir o, o primeiro framework de computação evolucionária versátil. Então, eles pensaram também na comunidade de Alixir aqui. Coisa que, provavelmente, confer... o público dessa conferência aqui, Gecko, não está nem aí. eles não, não é um pessoal de Alixir, difícil talvez esse tenha sido o primeiro artigo na história... Essa conferência com Alixir, alguma coisa implementada alixir, mas eles colocaram isso aqui também como uma contribuição. Então, é. Eu acho que eu não, não vou conseguir ler isso aqui mais, porque justamente. Entra num, numa área que está longe de ser a minha, né? Então, computação evolucionária de alta performance. Então, eles estão fazendo um resumo de, de várias coisas da literatura. Aqui, eu acho que essa é a contribuição. Não, não, não. Aqui, olha, eles introduzem os tensores e discutem sua importância crescente nas computações numéricas e depois propõem uma abordagem baseada em tensores para é, expressar algoritmos evolucionários e discutir desafios possíveis, então aqui eles falam da computação baseada em tensores, então eu acho assim, dificilmente alguém que não conhece como eu vai conseguir entender a partir somente dessa leitura, vai ter que clicar aqui nos links, procurar outras fontes para poder entender de fato o que é que eles estão falando aqui, aqui olha, ah, é legal, eles pelo menos colocaram aqui uma operação de exemplo, como uma computação de tensores, então aqui as matrizes multidimensionais. O Bruce Tate ele fez um vídeo bem básico assim, dessa questão de tensores, não sei se está já no canal da Groxio, porque foi assim, eles fizeram, gravaram, aí a Meg ia editar, não sei se ela finalizou, eu sei que ela me mandou o bruto assim, eu disse, ah, perdi, caiu alguma coisa aqui, não pude, e aí ela disse, ah, tomei o vídeo. Mas, e aí eu vi, gostei muito, mas eu não sei se chegou a entrar no canal da Groxio Deixa eu procurar aqui até para quem não sabe o que é Groxio e para quem não, não conhece o canal da Groxio Obviamente a Groxio é uma empresa que dá cursos, então boa parte do conteúdo deles não vai estar no canal ah, Aqui eles estão falando Livebook, talvez seja esse aqui Esse aqui é o vídeo 1 do Livebook. Não, acho que não é esse, não. Esse aqui parece ser um vídeo. É, não. Esse aqui é cenários. Deixa eu ver aqui nos vídeos. Live View, Live Aqui, ó. Eles têm Ele tem um curso completo de Anex. Ah, eu acho que foi esse aqui. Mas o que é melhor aqui, parecem vários outros vídeos de NX aqui Então, veja, tem o 2, o 5, o 7, o 10 Quer dizer, se você quiser todos eles, você vai ter que assinar a Grox, Que não é, não é tão caro assim Eu sou suspeito, porque eu gosto muito do, do Bruce, da Meg Mas, olha que legal, isso aqui Ah não, achei que a, a imagem já estava aqui, né? Como é que eles colocaram essa imagem aqui? Vamos ver aqui... Não, eles colocaram junto com... Olha, agora tem um botão para inserir imagem no Livebook, não sabia. Em link. E a imagem eles simplesmente pegaram da Wikipedia. Terminou de rodar aqui. É, ele está aqui dizendo stop. Isso tá muito estranho. Como assim? Eu clico em evaluate. Ah, ele tá esperando o anterior terminar isso. É, não sei, não vai, não vou ter tempo para ver isso agora. Mas aqui ele tá falando de operação de exemplo com uma computação de tensores, desafios e apresenta o framework Miau. MIAW é um framework de programação, então, um aspecto importante foi é, dar uma forma como sendo uma API extensível, user-friendly e intuitiva. Olha, durante a nossa pesquisa, nós descobrimos a Biblioteca para Algoritmos Evolucionários em Python, que modela os algoritmos como pipelines de operações essa abordagem levou, leva a código altamente declarativo e faz o, algoritmo, o fluxo do algoritmo auto evidente em oposição a escondê-lo por trás de uma black box configurável. Então, vejam, eles já estão entrando em outras coisas relacionadas a machine learning. Aqui, uma implementação anexo da função hastrigging. Eu não conheço essa função hastrigging. E aqui, parece ser aquele exemplo que eles colocaram aqui no... Ó, terminou aqui de, de rodar. Vamos comparar o resultado aqui, ó. Até que foi, ó. O meu deu 7 segundos, uma população, 4 segundos, mais rápido, 5 mil gerações, best indivíduo... Como assim o resultado deu diferente? Não, novamente, não entendo disso. Não sei por quê. o meu resultado, que é esse tensor aqui, o genoma, deu diferente, deu fitness. Mas eu acho que o, o Bruce fala disso no, nos vídeos dele, né? Vai, vai mudando de acordo com, com... Você roda uma, duas, três vezes e fica diferente aqui. Olha um, o Livebook. Se eu clicar aqui em Evaluate, ele coloca Skilled, porque ele está dizendo que tem que rodar tudo que está antes para chegar aqui. E aqui, isso aqui foi abortado. Por que foi abortado? Não sei, talvez porque seja muita coisa para essa minha conta gratuita do, do Fly.io? Pode ser. Mas enfim, eu vou deixar esses links todos aqui, menos esse aqui, que esse aqui é o meu link pessoal, mas isso aqui eu vou deixar, isso aqui eu vou deixar, isso aqui também, é, isso aqui não precisa, isso aqui também não precisa, e eu vou deixar o link para o curta-metragemial, para o que é um tensor, para o que é uma TPU, e, esse, e, e o link para o artigo que eu acho que... Ah, eu, eu tenho quase certeza que eu vi isso. Ele está aberto. Então, eles... Hum, será que tá? É aqui, ó, free access. Então, ou todos os eventos dessa conferência são free access, que não é uma coisa comum, ou eles pagaram para ter, especificamente, esse artigo como free access. Mas antes de terminar, vamos, então... Então, a, a ideia aqui de... Muitas vezes a ideia de você ler um artigo científico é ter uma ideia geral e ver, vale a pena me aprofundar nisso? Para mim, especificamente, eu acho que no momento não vale. Mas, para quem estiver assistindo, talvez valha. Então, vamos voltar onde a gente estava aqui. É bastante conteúdo, né? Ó, eles colocaram aqui o um exemplo, falaram sobre as características do framework e as limitações, você nunca deve em pesquisa, esconder as limitações, distribuição das computações, avaliação de performance, então não basta também somente uh, fazer um negócio maravilhoso e não comparar com alguma coisa, ou não avaliar, nem tudo dá para comparar, mas algumas coisas você pode fazer e colocar para especialistas uh, avaliarem. Então, vamos ver aqui o... O gráfico, o Miau, ele compara o Miau, que é esse aqui. O tempo de execução do Miau é mais lento que outros, né? Ah, não. Esse vermelho aqui também é o MIAL Foi mais rápido que o EASEA e que o Leap, usando GPU e XLA. Mas também a comparação é meio injusta, porque aqui eles usam GPU e esses aqui é somente CPU num pai, mas eles fizeram a comparação. É, em ambos os problemas a, a pior e a performance menos estável foi fornecida pelo framework MIAL com otimização desabilitada, o que é um comportamento esperado. Okay. Uh, infelizmente nós falhamos em comparar os resultados acelerados por GPU com o framework Iazia no supercomputador. O IA a implementação Iazia roda adequadamente em CPUs e porém depois de configurar o IAZIA para GPU, a otimização retornou valores incorretos negativos. Teria que ler isso aqui melhor para entender. Das comparações, vamos então às conclusões. Algoritmos evolucionários servem como uma técnica efetiva para resolver problemas de otimização. À medida que a, que a complexidade do problema cresce, se torna essencial garantir uma computação escalável e eficiente. Desafios similares têm sido considerados no domínio de machine learning e levaram ao desenvolvimento de soluções altamente performáticas. O modelo tensor fornece uma abstração poderosa para a computação numérica e tem sido o cornerstone. Como é que eu traduzo cornerstone? Agradecer sempre ao Manuel Valério que indicou aqui. Ele fala que o DeepL tem resultados melhores que o Google Translate. Eu não sei se foi só ele que falou. Ele falou também, então angular Olha aqui, que nome bonito. Isso tem sido, tem sido a pedra angular dessas soluções. Neste artigo, nós... Ah, é, tá repetindo, né? Apresentamos como o um modelo de tensores pode ser aplicado para algoritmos evolucionários. Além disso, para validar essa ideia, nós desenvolvemos um novo framework evolucionário. Então, nós verificamos sua viabilidade testando e comparando sua performance contra outros frameworks populares. A avaliação revelou que aplicar a abordagem proposta permite ganhos substanciais de performance. A, trabalho futuro nessa área será obviamente focado em expressar mais algoritmos no modelo de tensores. Além disso, estamos planejando investigar a possibilidade de fornecer modelos de distribuição outros que aqueles baseados em populações múltiplas. A pesquisa neste artigo foi apoiada pelo governo polonês. É isso, pessoal. Então, todos os links vão estar na, na descrição. Se você tem interesse em LX e em Machine Learning, está aí um artigo que você deve ler. Um abraço a todos, até a próxima.